Olá, eu sou a Erecir, mãe do professor Emílio e este é o meu canal e vou fazer os exercícios que vocês pediram e eu gosto de pegar pesado, fazer exercícios e me sinto bem. Eu já estou com uma idade de 78 anos e me sinto muito bem fazendo os exercícios e meu filho me acompanha. Então, vamos lá. Eu vou fazer um exercício para acabar com esta barriga. Mas lembre-se, tem que fazer uma dieta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.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 Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos descansar uns segundos. Vou ver se eu consigo fazer mais uma série Tá cansada? Não, dá pra fazer mais Então tá vamos embora, mais uma, vai Vai Um, dois Desce três, mais a perna Quatro Cinco, seis Sete Oito Nove, Passo. dez E aí? Ah, senti dores aqui assim É, é. essa quarentena tá deixando tu com o um maior barrigão, hein? É... Não, mas eu vou acabar com essa barriga Tem que fazer dieta Fazendo uma dieta E o vou... treino Treino, Chega até tá imoral eu essa vou barriga. a conseguir. Essa barriga tá imoral. Não, mas vou conseguir. Já conseguiu, né? Ganhar a barriga. Não, vou perder a barriga. Vai, mais uma, vai. Para finalizar, só essa, vai. Nada de 10, faz o máximo que conseguir. Vai. um dois três 4. 5 Isso aí, levanta E como é que vai falar para se despedir? Ih, não tá conseguindo levantar Ai, não? Não, não, estou tá girando? Ai. Então se despede agora, né? Tá, então tchau, até o próximo O meu segundo exercício é para os braços E o professor Emílio Júnior vai corrigir caso eu fizer errado Isso aí, vai lá Segurou as garrafas, posicionou. Posicionei. Vai. 2. Vai contando. Três. Isso. 4. Forçar. 5. Vai. 6. Isso. Não abre o cotovelo, não. Sete. O cotovelo Oito. fica parado do lado do corpo. Estica o braço todo. Para descer o braço todo. Isso. Dez. Vambora. Onze, isso, doze, vai, treze, isso, 14. embora, quinze, isso, dezesseis, vai, 17. isso, dezoito, vai, 19. estica o braço, vinte, embora, vambora, vambora. 20. Um. um, um, vai, dois, dois. isso. 3 Isso 4 estica o braço 5 Isso estica o braço 6 7 Devagar Não tira o cotovelo do lado do corpo, 8, não. Vambora Estica o braço 9, 10 Isso, vambora 1, 1 Bora 2 Isso 3 Não tira o cotovelo do lado do braço. 4, isso, estica o braço todo. Cinco. Isso. Seis. Bora, força. Sete. Vai. Oito. Isso. Nove. Vai. Quarenta. Dá mais dez. Dez, dez. Vambora, fechar em cinquenta. Um. Isso, estica o braço. Estica o braço. Isso. Três. Bora. Quatro. Desce. Cinco. Vai. 6. Força. 7. Isso. 8. Força. 9. Isso. 10. Isso. 11. Onze, onze. 51 movimentos. Isso aí. Dá uma relaxada. O que, que você está sentindo? Ah, senti mexer com os ombros, essa parte aqui do braços. Isso aí. Ah. E me senti em forma. Claro que está em forma, tá malhando que ideia, isso aí, descansa, relaxa o braço assim, do lado do corpo, isso aí, relaxa, estufa esse peitoral, contrai essa sagativa aí, isso aí, contrai a barreira, isso, está rindo por quê? Não, porque eu estou me sentindo bem, né? Ah, isso aí, e tem que incentivar as pessoas, né, para fazer atividade, esse negócio de falar que idade... Ah, é idade. Né? é isso, o importante é, é, malhar. é malhar e se é movimentar bem. do jeito que der não é verdade? É justo. você se movimenta de que jeito? Não, eu caminho eu uh, mexo com as pernas É isso aí, porque ter... também caminhando mexe é, com as pernas eu faço ah! é né? <risos> chinelo. é isso aí vamos embora agora, pega aí faz mais uma sequência, vai pode pegar, não me olha não, pega aí Desce os braços, estica do lado do corpo, sobe devagar. Vai. Um, conta. Dois. Isso devagar. Três. abrindo tá, o cotovelo, mantém o cotovelo do lado estica Quatro. o braço todo. Sim. Para, para, para. Relaxa, estica o braço. Isso. Agora, contrai o braço devagar. Vai. Isso. Um. Esquece os outros cinco. Agora tá fazendo certo. Dois. Isso. Cara de mal mesmo. Vai. Três. Conta alto. Vai. Quatro. Isso. Vai. Cinco. Vai, seu 6! Seis. Sem rir. Vai lá. Sete. Vai. Oito. Conta com raiva. Vai. Nove. Isso. Dez. Vambora. Um. Um. Vai. Dois. Isso. Três. Isso. Quatro. Isso. Cinco. Força. Seis. Vai. Sete. Isso. Oito. Foi. Vai. Nove. Estica, estica esse braço. Estica. Dez. dez. Vamos lá. Passa, Passa dez. Passa dez. Um. Um. Isso, 2, vamos a 25, vai, vai, 3, isso, quer dizer, a primeira você fez 51 movimentos, a segunda você fez 23 movimentos, vamos fazer uma terceira com seu máximo. Pode sair, o máximo que der, tá bom. Só que você já está tendo bem. 51, foi? Foi. 23, e vamos fazer a terceira. Tá sentindo bem os braços? Tô sentindo que enriqueceu. É bem, na não. hora, isso aí. Ah, é na hora. hora. Isso aí. Aqui assim. Não, não. aí também tá não. <risos> Essa barriga aí Eu é tô... só, só alimentação. Você tá fugindo, fica comendo doce? Não. Vai parar de comer doce? Eu vou parar. De... Quero, Quero voltar até aquele corpo que tinha. Quero voltar o corpo que tinha. Dois anos e cinquenta. Eita! Mostrou a idade, olha só! Mostrou a idade, é isso aí. Então. Vamos de novo. Vai lá, pegou. Segurou. Estica o braço. Três, dois, um. Subiu. Um, devagar. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três. Segura o braço, estica o braço, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vambora, continua, dez, então fizemos cinquenta e um na primeira, vinte e três na segunda, 20 na terceira, rola uma quarta, não rola? Ah, rola! Sim, né? Vamos fazer uma quarta, descansa é só... mais um pouquinho, é só... treinamento completo. Convida as pessoas para se inscreverem no seu canal, que vai ter treinamentos diários, completos, não é isso? Mostrando a sua rotina de treinamento. É, o professor Emídio sempre me acompanhando. É claro! Eu tô me sentindo bem. Isso aí. Principalmente é. nessa quarentena, tem que fazer exercício. nessa quarentena, presa dentro de casa. Só comendo, só fala comendo. a verdade. Comendo muito. Fazendo uns docinhos, comendo. E assim não, eu tô me sentindo outra. né? É isso aí, é, segura. Vamos fazer só essa só, vai lá. Vai, segura. Vai. vai. E foi. Vai. Um. Contar. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez agora estica esse braço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso. A outra coisa, só para o pessoal ficar sabendo. Quer dizer, fizemos 19. Então, o primeiro, 51. Segundo, 23. Terceiro, 20. E o quarto, que foi esse último que você fez. Saíram 19 repetições. Mostra aí pro pessoal que essa garrafa está cheia de água. Pega essa garrafa aí porque vai ter muita gente achando que está vazia. Isso! Pegou? Não, abre não. Ah, que isso? É é é é Só pega, deixa ela próxima do chão, isso. Aqui isso. Empurra ela para frente agora. Só empurrar. Dá um toquinho nela né, para ela cair, para ela cair para frente. Aí. Ver? Garrafa cheia de água para vocês verem. lá, Isso aí é para provar para vocês que a garrafa não estava vazia, não estava cheia de água. Então foram dois exercícios hoje que você passou. Que foi o abdominal, né? É. Yeah. E trabalhou barriga e agora trabalhou braço. Braço, ah, até sentindo. Isso aí. É. Se yeah. despede do pessoal e até amanhã. Até amanhã, até o próximo... Vídeo. Vídeo.